O que foi a Operação Lava Jato? Foi. não sei. A Operação Lava Jato foi uma operação para destruir uma, um, um, um setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o setor de engenharia mecânica pesada, engenharia pesada, que, ganha, que, que é um setor que ganhava industrial que ganhava concorrência no mundo inteiro, no mundo inteiro esse setor, e a Petrobras também, até para destruir esses setores tá? e colocar o que em troca? Colocar empresas americanas, empresas. Eu, eu, eu, eu entendo que possa ter uma tática de guerra híbrida para estimular que essas acusações aparecessem para causar uma destabilização nessa, nessas empresas. Eu concordo que isso é possível e provável. Mas a gente também não pode ignorar que foi feita muita merda né, com essas empresas. Né? E, tipo, Existia um porquê pôr uma galera na cadeia pela corrupção não, que estava sendo feita Aí é que está a questão. Eu não tenho nenhum problema... É... Primeiro com o capitalismo brasileiro... Ele não é mais sujo que o alemão-americano. Então, então, passa essa imagem. Porque, por exemplo, o Sérgio Moro e aqui, o juiz lá do Rio, lá, o. Doutor? O Mar... sei é um... O Marcelo Bretas. O é do Rio, né? O Marcelo Bretas, eles, eles acho que proibiram proibiram que empresas brasileiras participassem do, do, da licitação para uh, o complexo. O complexo é, é petroquímico lá do que estava que sendo, sendo constituído no rico, foi parado. Então, proibiu que empresas brasileiras, por, por causa de corrupção. Aí a pessoa quer me convencer de que as empresas estrangeiras são mais limpas que as brasileiras nesse aspecto. Ou seja, a Petrobras é suja, ela rouba, a Camargo Corrêa rouba, a, a Odebrecht rouba, e as outras e a Alstom não, a Siemens não, ou seja, é, tentou-se passar uma ideia de que o nosso capitalismo é sujo. Mas o Mas... é sujo, né, o nosso não, capitalismo. Não. O capitalismo é sujo. Sim. O capitalismo é sujo. Né? Ou seja, é, a Siemens, a Austro, por exemplo, você, você vê. A Alemanha, por exemplo, é um dos países, um dos países assim, que mais, tem, tem mais escândalos de corrupção envolvendo essas, esses, grandes, esses grandes oligopólios. Teve o um escândalo na década de 80 da, do, oligo, do, do setor, de oligopólio, é, setor de química, por exemplo. O que, que o Estado fez? Prendeu as pessoas, pegou aquela grande empresa, ela desmembrou em quatro e como, continuou a funcionar. Ah, legal isso No Brasil, o que, que eles fizeram? Eles destruíram a, a, as empresas, empresas hum. destruíram 4 milhões de empregos, uhum. nós passamos a ser importadores de gasolina pro, do, dos Estados Unidos, nós passamos, tanto é que o Sérgio Moro, nunca me esqueço, né? Ele foi dar uma palestra nos Estados Unidos, o Sérgio Moro, e eu gosto de, ser, de, de, ser, de, de, de, de, de me torturar às vezes e ver essas coisas. Ah, não é torturar, é você saber. Eu fui o lá atuado, ver o que o Sérgio Moro tinha, tinha foi falar Sim. em tal lugar. Aí ele foi falar a corrupção, aquele papo todo, corrupção, corrupção, corrupção, corrupção, corrupção, corrupção. corrupção. É... E no final ele falou, para que um país como o Brasil precisa de refinaria? Sabe o que aconteceu? Ele falou isso mesmo. falou, sabe o que aconteceu? Uhum. A plateia se levanta e bate palma para ele. Aí você entra, nos, você vai buscar os dados, por exemplo, de, de, de, de importação de gasolina no Brasil, só aumentou. Sim, sim. a gente não produz refinaria. Né? Com operação Lava Jato, o Brasil passou, passou, passou, passou, aumentou a importação de gasolina. Ou seja, você vem me convencer, a pessoa quer me convencer de que a Operação Nova Jato foi para combater corrupção, para cima de mim, meu amigo. Nesse, ah, mundo, nesse mundo global, em que, em, que, é, que, em, que, em que cada estado está à frente de grandes blocos de capitais, um comendo o outro, cobra comendo cobra, eu vou acreditar que Sérgio Moro e Dallagnol ou, a, ou o Departamento de, de, estado, de, de Justiça dos Estados Unidos está preocupado com a corrupção das empresas brasileiras? Não, eles querem que se foda isso aí. Eles querem destruir a indústria brasileira. Eles querem deixar o Brasil colônia para sempre. Não é, exa exatamente isso. Eles é. querem destruir a indústria brasileira. Né? E tem outra, né? É... Tudo isso foi feito. Toda essa destruição. Todo, toda essa destruição para tirar uma pessoa da campanha eleitoral em 2018, que era o Lula, ou seja. Sim, e todos é... os caras que delataram saíram fora e receberam a grande volta. Com né? certeza, não, Você, não, não. É exatamente não é isso. isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Sim, sim. Sabe? O Lula foi um bode expiatório. Não que ele não tenha sido culto também, né? Olha, a. Eu acho que nós, existem dois pilares de uma sociedade que deixou de existir no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Tá? Que São dois pilares que é o que mantém, que é o que permite com que eu e você concordemos ou não, e vamos tomar Coca-Za e tal, que é a política e o direito. Tá? Esses dois pilares da sociedade brasileira, foram, de qualquer sociedade, foram destruídos em 10 anos. Então a pessoa pode falar hoje que o Lula é ladrão, sempre para provar. A grande questão, a grande questão é, hum. que, é que goste ou não goste, goste ou não goste. É, até agora, até agora, não se provou absolutamente nada contra ele. Não Pô, se provou... mas uma porrada de provas, tipo, 3 que, mil provas. Tá. Que provas? Tá, tá lá na internet, eu, eu sei que... Que tem... prova? Bom, pelo menos, uma, uma, um, um fator que eu acho bem... Uh que me faz acreditar que ele estava envolvido, é que, porra, um monte de gente delatou e devolveu o dinheiro. Tipo, se você não roubou nada, como que você devolve 6 bilhões de reais é, é, para... Vem cá. É, você conhece qual, qual, qual era o método da Operação Lava Jato, de, de delação? Eu prendo o Monark. Uhum. Monark, eu, quero, eu só quero um nome. Aliás, começaram a, aliás os, os delatores começaram a confessar agora isso. Eu só quero um nome. O Lula. Lula. O cara não fala. Ó... COAF, que eles usavam, eles usavam esse esquema, né? COAF, levanta a ficha financeira desse cara. Tá, agora pega a filha dele. pega a filha dele. Esse, esse era o método medieval, meu, Mas meu tem amigo. Tem até um áudio do Lula conversando com não sei quem, falando, e... ah, eles pegaram a gente, fodeu, o cara não, deu pra... Lu, Não, o Lula não falou nada disso. O método que a Operação Lava Jato de, é, usou para che, chegar, chegar aonde eles chegaram é o método, foram métodos medievais. Medievais. Bom, mas é, é, esse negócio de sistema... Você, monarque, o são premiada foi o que acabou com a Capone, né? Também é, lá nos Estados não, Unidos, é, por exemplo. Monarco, deixa eu falar uma coisa pra você. Crer, Qual que é a tese, a tese da, da, da Operação Lava Jato? A tese da Operação Lava Jato principal é a seguinte. O Lula, o Lula é, ele montou um esquema de, que levantaria 120 bilhões de, de reais é, do setor privado, desse, dessas empreiteiras, de forma, que esse, de, forma que esse, de forma que essas empresas manteriam é, um projeto político em torno dessa grana. É, é uma evolução do mensalão. É. Em troca disso, Lula, o Lula ganhou uma... Um sítio... E, e um triplex no, no, no Guarujá. Ele ganhou dinheiro pra caralho dando isso palestra entra, Isso também, entra na né? sua cabeça? Entra, cara. Não, você, ou seja, você levantar 120 bilhões de, de, de em troca de um, de um, de um triplex no Guarujá... É, mas ele teve ter dinheiro escondido, né? Cara, se o Lula Sim, tivesse Ninguém te... rouba e deixa a... então, mas... o seu nome aparear. É tudo bem, também. vamos lá. <risos> Dinheiro escondido. Uhum. Dinheiro escondido. É... procurar em todos os lugares. Suíça, não sei o quê, e tal, tudo isso. Pessoal, eu tenho discordâncias do Lula em uma série de questões, tá? Eu sou, sabe, eu tenho discordâncias ah. dele, tá? Sou eleitor do Lula, mas eu tenho ele não é comunista, por exemplo. Ele tem uma visão do estado muito fraca, na minha opinião, seja, do papel do estado. Ou seja, tem uma série de coisas que eu não concordo com ele. Tá? Mas justiça seja feita. Operação Lava Jato, é... Suíça, por exemplo. Eles, eles fecharam, um, eles fecharam um, um esquema de, um esquema de, de, de colaboração com a, com a Suíça, por exemplo. Não acharam acharam do Eduardo Cunha, não acharam nada do Lula e da Dilma Rousseff. Aí qual foi a grande jogada da Operação Lava Jato? Agora é, Panamá, é no Panamá. É lá que está. Que tá... Panama Papers. É. Descobriram até o Roberto Marinho, meu amigo. Não acharam nada do, do Lula e da Dilma. Então, eu acredito, só vou acreditar que o Lula é ladrão. Se me provarem isso. Você não, não, me desculpa, Monarque. É, é, é uma questão que envolve, né? não é a. Porque a quem interessa a destruir a política? Porque se você achar que todo político é ladrão, é o que eles querem, cara. Mas é como é que é, né? Não é, não é verdade. Não, ah, parece. Ô, eu, do Monark, o Brasil sabe, é uma merda. Monarque, quando você quer destruir uma democracia, você tem que. Você sabe, sabe, sabe por onde você começa? Falar mal de político. Quando você começa a falar mal de político, você abre o caminho para quê? para destruir uma democracia. É o, Brasil, o Brasil segue esse roteiro. Mas é que a classe política não se ajuda, né? É difícil falar bem dos caras, né? É, depende de quem você está falando. Dos, os caras, as pessoas nos quais eu voto, por exemplo, eu tenho plena confiança neles, por exemplo. Sério? Eu não confio em nenhum político, cara. Não, não é, não é confiar. Não é confiar. Eu não, eu não... Eu sou materialista, eu não sou moralista. Ou seja, eu, tenho, eu parto de pressupostos que não são morais. Entendeu? São tinha tinha um, tinha um, um, um olhar, áudio né? no Twitter. O áudio eu não encontrei, mas tem alguma notícia que quiser. Não, o Triplex do Garoujo, tudo gira em torno do Triplex. Amazenamento do acervo um nunca do presidencial Lula. por cinco anos, valor estimado 1.3 milhões, reforma em sítio frequentada pela ex-família do presidente, então, 1, e aí? 5 milhões. o oh, oh, Monark, você tem que provar que é dele, a... mano. tem que ter algum documento, ah, senão o cara inocente. destinado Instituto Lula, valor 12 milhões. Ah, tá, quer falar de palestra? Sim, palestra com certeza era um esquema de. Não, não, não. Palestra que o Obama é corrupto também, tá? Então, uhum. então todos são. É, assim, é, todos... Assim, é isso que eu tô te falando. São Porque... todos não, não, corruptos. todos não. <risos> Cara, pera um pouquinho. Qualquer presidente da República que se preze, qualquer presidente da República que se preze, uhum. ele é um agente dos interesses nacionais fora do seu país. E qual que é o crime que o Lula comete, ou o Obama comete, ou o Putin comete, ou o Xi Jinping comete, ao sair dos seus países e promover o capital privado dos seus países? Olha o comunista falando aqui, hein? Qual que é o crime? O mundo funciona desse jeito, cara. Mas, por exemplo, quando quem, uh, quando o Bush invadiu o Iraque, ele estava ele agindo com os interesses do, dos Estados Unidos? Não, isso aí você está violando a soberania de países alheios. Isso, isso é outra Mas história. Mas ele fez? Por que, que ele não, não tinha o interesse na soberania? Eu tô, eu tô falando de palestra, o papel das palestras, entendeu? Que é o que, é que todo mundo... um jeito de comprar apoio político, pô. Não, meu amigo, pra, cara, é, cara, cara, cara pra, todos os ex-presidentes do mundo... Vendem apoio político. Não, não, eles fazem lobby para, para as empresas de seus países fora do país. Cara, eu, e tem outra, é, uma das coisas que me leva a gostar do Lula, inclusive, é isso. Ele foi um cara que foi na África, por exemplo, e levou as empresas brasileiras para a África. Sabe por quê? Porque ao você vender serviço para um país africano, para Cuba, como o pessoal fala, ah, o Brasil financiou ditadura. Que é o que esses picaretas falam na, no Instagram, na, os influencers, né? De, sabe, Que o Brasil apoia... O Lula apoia ditaduras, O Lula apoia... Deu um bilhão para Cuba. Pessoal, nós não emprestamos dinheiro para Cuba. Nós, nós vendemos serviço para Cuba. Não tinha um negócio que os caras não pagaram em vários lugares? A gente deu um monte de grana pra eles, fez uma parada... Não teve uma refinaria que foi nacionalizada na Bolívia também? Não, teve umas não paradas assim? cara, a, a da Bolívia se foi, foi nacionalizada porque o, porque o Evo Morales prometeu que ia nacionalizar e nacionalizou. É, a gente bancou e eles nacionalizaram. Não, tudo bem, mas, mas, mas, mas vamos lá. Mas, mas, mas, tudo bem, é uma merda isso aí, não, porra. Não, vamos lá. Então, vamos uhum. usar, usar, usar, um, usar um, uma... Se é, for dois pesos, duas medidas... Por que a gente vai, quer, bater, quer invadir a Bolívia, né... Mas. Não, não. As pessoas estão querendo que o Brasil, o Brasil invadisse a Bolívia porque a Bolívia a parada lá. É, acho que invadir a Bolívia não é E a, a gente... é, é, é fala, eles, né, aí né? o aí os americanos eles vêm aqui destroem a Petrobras o Departamento de Justiça americano ela, ele, ele entregou, como espionava a Petrobras, eles entregaram, eles não chegariam na, na, onde eles chegaram, Esse a Operação na Jato. a ajuda dos... Com certeza, é, com certeza. E, e a gente não. fala fininho com eles, né? Nossa, eles são o país mais moral do mundo, eles a gente são é a... colônia deles, cara. Sabe? Mas, mas, como mas, que a gente fala fininho? Eu, eles são nossos eu, mestres, mas eu, sou, mas eu sou, <risos> sou antiperialista, amigo. Eu não, eu, não posso admir, eu não posso naturalizar isso daí. Não, isso não é natural. Quer dizer, é natural, eu não, eu não mas posso, é uma merda. <risos> eu não posso naturalizar isso. Eu, eu, eu, eu, ah, por quê? Porque eu, eu, eu, eu acredito no Brasil, cara. Não, eu também. Acredito muito no Brasil.